Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin que está aqui agora cotado na casa dos 20.900 dólares. Ontem a gente teve um rompimento com um pivô de alta e confirmação. Eu avisei ali no grupo Telegram sobre isso, tá? Então deixa eu dar uma olhada agora aqui que a gente pode esperar. O Bitcoin está fazendo uma formação um pouquinho bearish, eu vou comentar para vocês aí qual que é a minha estratégia aqui nesse momento. Então vamos lá galera, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo, tá? Também... Participe aí do grupo Telegram, link aqui abaixo. Inclusive, ontem né, eu avisei para vocês aí sobre esse trade que foi muito bom. Tá? A gente foi, conseguiu fazer abertura do trade na região dos 20.200 dólares. O Bitcoin pumpou aí até a região dos 20.900 e eu acabei de fechar esse long aqui, tá, pessoal. Vou comentar para vocês aqui por que eu fiz isso. Então, vamos dar uma analisada o que aconteceu aqui ontem, só para fazer uma, um recapitular, né, pessoal. Por que, que a gente entrou nesse trade de ontem uh, eu vou puxar aqui o gráfico de pode ser de uma hora aqui ó pra mostrar para vocês tá? vai estar tá um pouquinho confuso aqui dá tá? peço desculpas tá galera então a gente teve um rompimento ó dessa dessa LTB aqui né? importante essa tá? LTB uh, verde né com esse pivô de alta acontecendo aqui tá pessoal uma confirmação inclusive a gente rompeu para cima tá teve suporte nessa nessa essa LTB aqui eu comentei para vocês que o sentimento estava confirmando esse movimento aqui né então te olhando o TRDR a gente viu né o open interest subindo aqui fortemente com o long short ratio caindo tá então tiver uh, exatamente onde é que foi aqui eu acredito que foi deixa eu até achar aqui exatamente onde foi esse rompimento Uh, foi aqui, ó, pessoal, tá? Então de long, long short ratio caindo com o open subindo, tá? Incrível. Então foi uma excelente oportunidade aí, né? Esses rompimentos é que eu gosto mais de, de operar aí, tá bom? Então sempre que tiver um rompimento desse tipo aqui, eu vou avisar vocês aí, uh, né, no grupo Telegram, medida do possível, tá, galera? Então, uh, incrível. Agora Bitcoin tá long short ratio aqui ainda em queda, tá? Com o open subindo, tá, galera? Isso aqui tá interessante. Por isso que o preço está segurando bem aí nesse momento, tá? A gente tá vendo aqui agora o o DXY aqui agora tendo uma correção também nesse momento, fazendo uma divergência aqui no gráfico de 4 horas, inclusive no RSI tá? Então, aqui topos ascendentes uh, no uh, preço aqui, né? E no, no RSI aqui fazendo topos descendentes. Isso aqui é interessante. Eu gosto bastante dessas divergências, como vocês sabem aqui, acompanham o canal, tá, galera? Uh, vamos voltar aqui então para o Bitcoin. Agora é o seguinte, galera, a gente subiu aqui até a região, bateu aqui na região dos 21 mil e, deixa eu ver aqui onde foi esse topo, uh, na região aqui dos 21 mil e dólares, tá, galera? Eu acabei fechando esse meu trade uh, por alguns motivos, tá, pessoal? A gente tá vendo aqui a, a, agora aí, né, o volume caindo aqui nesse momento, né? a gente está vendo uma, um decréscimo aqui do volume. Tá? Também a gente está vendo essa formação desse padrão aqui que é um rising wedge, tá isso aqui é um padrão bearish. Uh, é um padrão um pouquinho complicado e não só nesse tempo gráfico, no gráfico de 15 minutos também vou mostrar para vocês que está formando o mesmo padrão aqui. Tá? Então um padrão que era um padrão uh, bearish, tá? se a gente romper para baixo aqui a gente poderia voltar a testar essas regiões aqui abaixo dos 19.000, 19.400 que é o início desse movimento. Tá? Mas uh, para mim aqui se o Bitcoin romper, pelo menos aqui eu faria um trade, provavelmente fazer um trade aqui para ele ter, retestar essas regiões aqui 19.000, mil, 20.000 mil dólares, tá, galera. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui em tempos gráficos menores. Esse padrão bem conhecido, inclusive tem alguns uh, materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uh, esses, uh, esses posts aqui, tá desses sites que eu, eu sempre pesquiso aqui alguma referência para mostrar para vocês. Então, tem aqui o padrão Rising Wedge, aqui, né? o padrão com o volume decaindo, tá? então exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento, é um padrão é, bearish, tá? inclusive aqui a gente tem uma, uma correção, o padrão, o padrão se forma e a gente continua acaba continuando com essa queda aí, tá galera. Então tem vários artigos aqui falando sobre isso, né? Qual que é o alvo aqui, volume, Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha aí nesses, nesses, uh, nessas formações aqui, como, como funciona, como operar inclusive aqui, tá? Idealmente aqui para a gente operar isso aqui, é, no rompimento dessa LTB aqui de baixo, na, na LTA, desculpa, aqui de baixo, a gente com uma confirmação, a gente pode entrar aqui num trade, num short, tá galera? Então é isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Uh, também o motivo de fechar a operação, né? não foi só isso aqui, a gente tem os pools de criação da BitMEX e olha só galera, a gente foi exatamente pegar aqui essa região dos pools de liquidação da BitMEX aqui, tá? E tá me tá parecendo aqui, vou até olhar o gráfico melhor, a gente tá, tá formando um padrão de reversão aqui nesse momento, tá? É, então a gente pegou esse pool de liquidação da BitMEX, vai exatamente aqui, ó, liquidar é, essa galera aqui que tá, né, uh, shortando, tá? A gente pode ver que também em TRDR, várias, uh, muita liquidação aí de, de short, Acontecendo o preço, tá segurando aí, ainda porque o pessoal continua shortando, né? Botando mais liquidez acima, né? Ontem eu comentei que além desses alvos aqui, né? No Telegram, eu falei sobre além desses alvos aqui de puxo de criação. A gente também tem esse alvo aqui desse pivô, tá, galera? Então, esse pivô aqui, bem interessante. Que aconteceu. Eu gosto de medir os alvos assim, ó, pegando do fundo aqui, né? Nesse, nesse rompimento, a gente tem primeiro alvo aqui, Fibonacci, projeção leva aqui para casa dos 21.200 dólares tá então a gente poderia até ainda fazer essa correção que testar regiões mais abaixo fazer mais uma pernada aqui região dos 21.200 pelo menos aí tá é um alvo interessante só que eu acabei fechando esse trade devido né, aos expulsa de criação e também em tempos menores aqui a gente tá vendo divergência no RSI tá a gente tá fazendo aqui a topos é, topos aqui né mais altos aqui enquanto está fazendo o RSI aqui embaixo ó. A gente está fazendo aqui topos descendentes no RSI, tá, pessoal? Então, para mim, pegou o puxo de liquidação, fazendo divergência no RSI, já começa a perder força aqui o movimento, com o volume decaindo. Então, já me deixa menos interessado ficar aqui posicionado, mesmo com o long short, long short ratio aí, elevado. Tá, vamos puxar o gráfico de 15 minutos aqui agora, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nisso. E mais pro final do vídeo, fica até o final aí, tá? Não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante, também se inscreva aí no canal, tá? Se você não tá inscrito. Eu vou fazer também um comparativo do que aconteceu lá em mais ou menos meados de maio, né? Maio/julho do de 2021, pessoal. Parece que o Bitcoin pode estar formando aqui algo muito parecido com o que aconteceu Naquele momento aí, tá? Um ano atrás. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu exatamente um ano atrás. Então, aqui agora, nos 15 minutos, a gente também tem a formação de um, de um Rising Wedge aqui também. tá É um padrão que, mesmo aqui assim, ó, ele também é um padrão bearish, então tem que tomar cuidado nisso tá? aqui. Uh, a se está formando aqui um outro padrão de algum outro padrão de reversão acho que não tem tenho rising wedge aqui também então fiquem de olhos tá se a gente perder perder aqui fazer um pivô de baixa nessa região aqui dos 20.700 e confirmar aqui essa né fazer a confirmação a gente não conseguir voltar a subir aqui a gente pode também entrar no short aqui para poder retestar essas regiões os 20.000 a uh, 20.400 dólares tá pessoal que a gente tem um suporte legal ó, tá tem que receber um suporte interessante que de voltar a testar, tá bom? Uh, até se a gente puxar aqui o gráfico de uma hora seria aqui a região, ó, seria essa região próxima aqui desse fundo aqui desse, desse desse desse rising wedge aqui, ó, maior, tá, galera? Então, é basicamente basicamente eu tô de olho aqui agora, tá? Eu acho que a gente pode vir testar essas regiões aqui, fazer mais um pump para a região dos 21.200 aí, tá? Acho que é possível acontecer isso sim. Uh, são trades bem curtos, tá, pessoal? Não são trades que a gente que eu gosto até tanto de de fazer aí são mais assim diria até um scalp aí mesmo tá mas eu vou atualizando vocês no telegram à medida que eu vou enxergando as coisas aqui tá bom um, vamos olhar aqui também o Bitcoin mais em termos de tempo gráficos maiores aqui no diário galera começar para vocês a gente poderia estar formando aqui um Wzinho também tá só que é assim galera para esse confirmar aqui a gente é, primeiro, a gente está vindo aqui também numa tendência de alta, aqui, tá? não está muito, muito bonito. Mas se a gente conseguir ficar acima da região dos 21.500 aqui, tá? pegar força, embalo, eu acho que o Bitcoin tem chances grandes de começar a dar um respiro. Tá? Mas, honestamente, galera, falando para vocês, honestamente, lá pelo dia. Como no dia 27, né? dia 27 de julho, a gente vai ter o, o pronunciamento lá do, do FONC, do Fed. É, e provavelmente os caras vão aumentar a taxa de juros, enfim, vai ter aquela, toda aquela apreensão do mercado. Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin agora fazer qualquer tipo de reversão aí, tá? É, não estou esperando grandes coisas, então a gente testar aqui agora esse canal aqui, na minha opinião, ó, eu estou testando esse canalzinho aqui de, de baixa, uh, para mim aqui já seriam excelentes oportunidade de trade, tá galera? A região aqui dos 22 mil, enfim, já é uh, excelente oportunidade de short, desculpa. Tá, na minha opinião, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin aí, uh, reverter antes desse cenário aí né, que a gente está vendo, antes dessa, desse pronunciamento do Fed. Tá? Então, inclusive no dia 27 de julho, aí, quando tiver o pronunciamento, tome cuidado, eu vou provavelmente voltar ao vivo aqui no, no YouTube. Mas vamos combinar de não operar aí, tá galera? Não é um dia bom de operar. Eu acho que é bom de esperar. E é umas coisas que eu aprendi em trade aí que eu aconselho você levar aí para você também é não querer eu não sou um cara que tem todo dia vou buscar a operação tá tem dias que não vou não tem oportunidade não vou operar não vou mexer porque às vezes a gente acaba ficando um pouco ansioso quer operar e tal e a, a e acaba tomando né um loss tá pessoal então é bom esperar aí movimentos interessantes aí tá um pouco mais de sempre que eu encontrar oportunidade eu vou avisar vou avisar vocês pelo telegram então vai aqui no canal de alertas e participe aí, tá? Então para mim aqui agora essa região aqui, o Bitcoin tá chegando no final desse canal aqui, tá? Eu acho que aqui vai ser uma região interessante de a gente acompanhar. É, por enquanto aqui não estou interessado em shortar, tá galera? Mas a, a gente tem também gaps da CME deixa eu até puxar o gráfico da CME que eu não puxei o gráfico aqui, vou abrindo uma nova aba para mostrar para vocês. Um, pode ser aqui até nesse próprio gráfico aqui, né? Para ficar mais rápido. Então, a gente tem aqui o CME, pessoal. A gente tem uns gapzinhos aqui formados, tá? Ó, tem um gap da CME aqui. Deixa eu puxar o gráfico 4 horas. Nessa região aqui tem um gap, ó. A gente tá exatamente aqui tentando fechar esse gap da CME. Ó, aqui, peraí. Ó, exatamente aqui tentando fechar esse gap da CME que vai até a região aqui dos 21.600, tá? Então, a gente poderia, sim Bitcoin, fazer esse pump até a região dos 21.600. Ah, aqui já poderia ser aí, dependendo do fechamento desse gap, a gente entrar em short, tá, galera? Então, é algo que eu estou interessado aí, estou de olho. Né? Uh, o mercado, aos pouquinhos, vai ficando mais bullish aí também, né? mas essa região, a partir dos 21,600, pode ser interessante para avaliar de entrar em short. Eu não acredito que o Bitcoin vai formar nenhum tipo de uh, reversão aqui agora, tá? É, é a minha opinião pessoal, tá, galera? Não é quer dizer que eu não consigo adivinhar futuro, mas para a região aqui dos 21,600 até aqui vai ser, já, vai ser complicado. Inclusive, a gente tem aqui uma LTB nessa região também, tá? Então... Enfim, tem várias probleminhas aqui nessa região para o Bitcoin, tá? na minha opinião, aqui. Então, preço subindo aqui, pessoal, a gente pode começar a avaliar de entrar aqui em posições vendidas, tá? é o que eu estou de olho. Um, então é isso, também aqui a gente pode ver os pools de liquidação da, da, aqui da, da Binance. Aí, eu acabei não puxando o gráfico aqui, mas da Binance a gente também tem aqui pools de liquidação abaixo formando. Uh, não estou com gráfico aqui agora para mostrar para vocês, mas eu vou deixar também na live aqui do canal, tá, pessoal? Então, eu tenho treinamento sobre, esse, sobre essa ferramenta aqui do High meu, aqui no meu site, tá? Então, dá uma olhadinha na live aqui do canal que eu vou colocar, deixar rodando, a live perpétua. Eu acabei desligando ela aí, tive um problema técnico, mas eu vou recolocar ela e você pode acompanhar e entender como funciona esse pool de liquidação aqui. Me ajuda muito nos meus trades aqui, tá, pessoal? Para poder uh, né, ver aonde o preço vai ser atraído aqui, tá? para o Bitcoin então para mim aqui também até essa região aqui perigosa a região aqui que 17.000 17.900 17 até os 17.300 pessoal essa aqui é uma região interessante que eu acredito que o preço pode sim vir aqui buscar essa região aqui eu vou mostrar para vocês a uh, o que que o que, que aconteceu em julho de 2021 tá que a gente poderia voltar a repetir aqui agora na nesse momento tá então Puxando o gráfico aqui do Bitcoin, tá? mais do índice aqui de longo prazo, aqui a gente dá uma olhada, ó. lá em julho de 2021, pessoal, a gente formou uma bandeira de baixa aqui também, nessa né? região, olha só. Tá? Aqui está todo mundo falando que o Bitcoin morreu, tá? aqui foi outra morte, eu me lembro aqui, agora acabou, o Bitcoin morreu, vai despencar, vai para zero. Todo mundo está falando a mesma coisa, tá? obviamente que é outra situação, enfim, né? mas estávamos fazendo aqui a bandeirinha de baixa aqui, ó, né? é, bem perigosa, a gente estava com vários, estava uh, bem bearish aqui o mercado, né? E a gente tá fazendo essa bandeira de baixa, bem parecido com o movimento que a gente está fazendo aqui agora, tá? E olha só, a gente foi retestar essas regiões, inclusive essa aqui é a região de 3.2 também, ó, vou puxar aqui, ó. Ah, esse é o um outro ponto que eu esqueci de comentar para vocês também, que são vários pontos, tá, pessoal? A gente está... Eu vou mostrar para vocês também aqui agora no intraday também sobre isso. Uh, você pode voltar aí no vídeo também, tá? É importante você... E anotando no seu gráfico também o que eu estou colocando aqui, acho que é legal. E se você tem uma outra opinião, comente aqui abaixo também, me ajuda bastante a opinião de vocês. No grupo do Telegram, o pessoal posta as ideias ali também, tá? Eu gosto muito de ver as ideias de vocês de trade ali, análise. Então, posta, posta aqui no comentário o que você está achando. E também no grupo do Telegram, se você quiser ver a opinião de outras pessoas ali também, tá? Tem mais de 10, 9 mil pessoas lá no grupo do Telegram. Então aqui a gente tem a região de. Uh, essa, essa bandeira, né? O, o Bitcoin foi buscar a região de 3x2 e depois aqui olha só pessoal aconteceu a gente rompeu para baixo essa bandeira e foi buscar esses fundos aqui né muito provavelmente que tinha gente que estava estopando aqui ó né estopando com ponto de liquidação então essa região que o PS foi buscar né? ele foi aqui confirmou esse, essa fez a confirmação do rompimento uma, fez uma confusão aqui ó, e depois ele fez essa esse essa continuação que voltou a subir tá então para mim o Bitcoin poderia fazer algo parecido nessa região porque a gente está vendo já Uh, o, né, o Bitcoin segurou muito bem aí aqui agora, as pequeno né? estava caindo, pessoal. Já tem uma força compradora entrando nessa região aqui. Tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia fazer algo muito parecido aqui, essa bandeira de baixa tá formando. A gente poderia, então, aqui agora, é, acabar buscando regiões mais abaixo que 17 mil. Tá? Nessas regiões aqui, eu vou estar interessado, no caso, de inverter a mão, provavelmente eu vou entrar em short Uh, mais adiante que agora entrar em short nessas regiões aqui dos 22 mil, enfim, e buscar é, talvez aqui fazer esse trade até essas regiões de 7.300, tá? Que poderia vir aí buscar nessa, nessa, nessa fia, final de julho aí, pode ser interessante buscar, o Bitcoin buscar essa região aqui, tá bom? É, então aqui, pessoal, se o Bitcoin vir buscar aqui essa região de 7.300 nesses fundos aqui, nesses, nesses pools de liquidação, tá? a gente pode sim uh, finalizar o nosso short aqui tá? e começar entrar em long e botando um stop loss aqui mais ou menos de 3%, 4%, entendeu? Na região 16 aqui. Ah, inclusive aqui, o Bitcoin pegou nessa, nessa região lá de, de julho aqui, ó. Deixa eu te dar uma olhada. Ele rompeu, esse, ele perdeu esses fundos aqui e teve aqui, ele caiu por cerca de praticamente aqui, ó, cerca de 4%, não, 3%, aqui, 3,5%. Tá? Então a gente pode botar uma margem aí, botar a ordem de compra, sim. Tá? E... E ver se o preço consegue dar uma corrigida aqui e voltar, tá? Então, isso aqui a gente fez uma acumulação para o Bitcoin. E aqui poderia a gente começar a formar uma acumulaçãozinha também. Tá? A gente está vendo a pressão a vendedora, a compradora entrando aqui, tá? Não estão querendo segurar o preço aqui agora. Tá? Então isso é interessante. Obviamente, a gente tinha os pools de ligação também, né? Isso atrai, atrai o preço do Bitcoin aqui para essas regiões, obviamente. Né? Isso aqui eu, eu comentei para vocês a no treinamento sobre isso. Tá, e olha só, outro ponto interessante também, né? Por que, que eu fechei o, o, esse, esse long comentar para vocês? Essa região que o Bitcoin está aqui, ó. Se a gente fizer aqui uma, um Fibonacci, ó, deixa eu ver se eu acho aqui nessa ferramenta do do HighBlock aqui. Ó, Fibonacci, pessoal, a gente está aqui na região de 618 também. tá Então, dessa pernada toda aqui, a gente corrigiu para a região de 618. Então, a partir daqui eu já fechei meu long, tá? Acho que já também tem muita conflu, confluência aqui, né? Então, para poder fechar esse long nessa região, tá? Então, pessoal, estou esperando aqui agora, estou uh, aguardando uma correção do Bitcoin devido ao long short ratio aí que tá, né? O open interest continua subindo, o long short ratio ainda é, continua uh, caindo aqui, tá? Eu vou estar interessado pelo menos no curto prazo aqui agora em operação, em operação de compra, tá? Então, para mim, para o Bitcoin que agora voltando no intradiário, intra fica aquela que eu falei para vocês, tá? Para mim é uma região interessante essa faixa aqui próxima dos Ó, próximo dos 20.500 dólares também. Se o preço voltar aqui, eu posso sim voltar a fazer operações de compra. Né? Ainda mais se a gente tiver liquidação, liquidação aqui de longs, enfim, tá? Eu acho que pode ser interessante. E a gente buscar essas regiões aí dos 21.200 até a região dos 21.600 aí, tá? E eu vou atualizando vocês à medida do, do, que as coisas foram acontecendo aqui é, no mercado, tá, galera? E... Para fechar o vídeo aqui falando sobre a SP500, né? a SP500 e o, a Nasdaq rapidamente, só lembrando para vocês também, pessoal, quem quiser aproveitar promoções e corretoras aqui, tá? tem a Prime SBT, tá dando 7 mil dólares de bônus, tá bom? link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, tá galera? Basta você criar essa conta, André Fauci aqui, depósitos aí, vocês ganham sempre 7% de bônus de depósito, tá bom? Então, muito bacana, melhor bônus aqui do criptomercado, você pode inclusive aí uh, operar Uh, Forex, a sp 500, tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? Muito bacana mesmo uh, a PrimeSBT. Tá? Também tem a Bybit que você pode fazer Pix, tá? Uma alternativa para Binance aí que tá complicada a situação da, da, do Pix lá. Então, em relação às sp galera, só para comentar para vocês aqui para fechar o vídeo, a gente está aqui agora testando essa, essa LT, LTA aqui, tá? A gente rompeu para baixo testando aqui nesse momento, né? Uh, parece que vai dar uma respiradinha aqui por enquanto, tá, a, a SP500, se ela romper essa região aqui dos, dos 40 mil, a gente pode dar um respiro forte pro mercado, tá galera, mas eu não tô botando muita fé aí não, conforme eu falei pra vocês, porque daqui uma semana, mais ou menos, daqui cerca de 13 dias, mais ou menos, aí a gente vai ter o pronunciamento do FED aí, tá galera, então eu acho que vai ser um pouquinho complicado, o mercado vai ter que aguardar um pouco aí o que eles vão falar, Tá, então vai ser um momento difícil aí, tá? E também o Bitcoin, lembrando que a gente tem a. a... Os mineradores continuam vendendo aí, tá, galera? Um outro ponto complicado, conforme eu mostrei para vocês em outros vídeos, a gente tem também os mineradores, a pressão vendedora dos mineradores ocorrendo aqui na Hash Ribbons. Tá? Eu falei para vocês sobre outros vídeos. A gente continua nessa capitulação dos mineradores. Eu acho que aqui vai ser um momento interessante, hein, pessoal? Esse aqui vai ser um sinal bacana. Quando esse, quando esse sinal de compra apitar Que o Bitcoin estiver nas regiões, regiões Embaixo ali, tá foi exatamente Inclusive aconteceu aqui, ó. se a gente voltar nessa região Aqui nesse, olha só que engraçado Acho que aqui nessa região também a gente teve Capitulação, se não me engano, ó. vamos puxar aqui Hash Ribbons fiquei é um ponto que eu até lembrei Aqui agora tá? Olha aqui pessoal Olha só aqui, ó. Hash Ribbons Aqui, mineradores nessa região aqui Em, dois, em julho de 2021 tá? A gente também teve essa Capitulação tá que ela iniciou aqui, ó, ela iniciou nessa região, já tinha iniciado aqui nessa aqui, ó. E daí foi caindo, caindo preço, pressão forte vendedora, depois a gente teve aqui a essa a gente começou a voltar aqui com uma tendência de alta aqui para hash rate, ó. Depois veio o sinal de compra aqui do Sinal de compra do Hash Ribbons, tá? É algo, eu acho que é algo muito similar tá para acontecer aqui para o Bitcoin nessa região também, tá bom? Então vou atualizando vocês à medida do possível aí. Deixa aquele like para apoiar, pessoal, muito importante. Qualquer novidade, aviso vocês e a gente se vê aí muito em breve para mais análise, tá bom? Um abraço, valeu!